Vamos ao vivo, em vivo. Vamos lá. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está ao vivo agora, nesse momento, começa o programa Painel Atual, diretamente aqui da cidade de Oyama, no Japão. É com muita alegria que eu recebo vocês, agradeço a cada um que estiver vendo, compartilhando, que vai ver esse vídeo. Não sei se ela vai se lembrar de mim, mas eu lembro dela. Lembro quando ela era bem ainda jovem. Fernanda Leme, boa noite. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. A honra é toda minha, Fernanda. Você não faz ideia como é que eu estou explodindo por dentro aqui de alegria. Perguntei como é que estavam seus que pais. Vai? Não sei, vamos ver. A gente tenta, a gente tenta. Nós vamos fazendo aqui, vai, ah, chegar hora que dá, <risos> vai chegar uma hora que dá certo. Já, já tira a tela compartilhada. Fê, seus pais estão bem? Então, graças então, a Deus está tudo bem. Todo mundo então na tá... luta, na correria, mas está tudo bem. Então, tá bom. Ó, primeiro lugar, mais uma vez, te agradecer. Eu sei que seu tempo é bem corrido e também não tá tão cedo aí pra uhum. gente ficar se pentelhando, mas falar com você tá sendo uma questão de honra agora, né, mais do que nunca, saber que uhum. alguém tão simples, uma pessoa tão humana, tão, é, o que, que a gente fala, né, tão de boa, né, tá no patamar que você tá e falando uhum, com, com, pessoa, é, com pessoas que nunca imaginou que um dia seria alçável estar diante de uma missa, né? e eu costumo sempre ah, dizer tá ali, assim, né? é, mas eu, eu falo, antes de ser Miss, você é um ser humano, né, de uma beleza que vai além daquilo que a gente consegue enxergar aos olhos, mas para saber isso tem que te conhecer, né, Fê? É. Tá bom, eu, eu ah, voltou, voltou, voltou. <risos> você estava com a imagem congelada. Então, eu não tô te ouvindo, tá picotado, mas é estranho. Fernandinha. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Você me ouve? Te ouço. Ok. Eu vou tentando, pô, vai chegar um momento que eu creio que dá certo. Se não der certo agora, vai dar certo depois, em algum momento. Ô, Fê, eu sei que todo mundo que tem a, a, a honra né, de te conhecer pessoalmente, sabe bem que a Fernanda dispensa apresentação. Mas... Antes de eu apresentar gente, você na, na área profissional, eu quero que saibam quem é a pessoa Fernanda Leme, ao qual eu tenho tanta honra, tanta alegria, carinho. É, eu falo com você como se eu fosse um pai para você, mas o seu pai para mim é o um irmão mais velho. Né? Uhum. Então, por favor, de Fernanda Leme para Fernanda Leme. Ah, pegando o gancho aqui, a gente se conhece há muito tempo, né, e eu estava conversando com a Perim, falei, ah, vou fazer uma live com o Claudio, e aí eu comecei a puxar na memória tudo que, que enfim né, a Claudete, o Nicolas, e aí eu comecei a lembrar do tempo que o Nicolas era pequenininho, e uma vez eu fui na sua casa e a Claudete falou assim, ai, ah, o Nicolas, olha, ele estragou toda a cama porque ele fica batendo com as baquetas, achando que é bateria, então como o tempo passa, né, passa muito rápido. O tempo passa, o tempo voa e a gente só fica numa boa, né? Já dizia um merchan por aí. Mas, que, olha, que alegria de saber que você lembra de detalhes tão preciosos para a minha vida, né? principalmente quando se trata do meu filho. O é... é enorme. está é, enorme. Está um, tá um meninão. Juliana, é, vamos lá. Já que você resgatou algo que realmente... Eu, até hoje eu bato e faço assim... Para que, que eu fui dar dois papelzinhos de mercado para o Nicolas bater no sofá, né? Haja sofá, eu não bateria este Mas vamos lá. Você, Fernanda Leme por Fernanda Leme, para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, e não só como Miss, miss tá? mas a pessoa, Sim. atrás da Miss. Bom, eu sou uma menina de 30 anos, <risos> que está buscando sempre evoluir, buscando sempre... Opa, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Fica à vontade, eu vou fazer o Marlinho. Muito Adoro. família, muito família, é, sou muito sonhadora, né? É, e por ser sonhadora, às vezes eu me perco um pouquinho nas coisas que eu quero, mas enfim. E acho que é difícil a gente falar da gente, né? Mas eu sou muito perfeccionista, isso é bom e isso é ruim, né? isso traz malefícios e benefícios, mas sou muito trabalhadora, já morei fora do Brasil, comecei minha carreira muito cedo, né? com 14 anos, e tomou uma proporção que eu não esperava, graças a Deus. Fui criada na igreja, né? É, a minha base é, é evangélica, embora eu não frequente mais a igreja, e tô aqui agora no Tocantins, já morei na China, morei em São Paulo, e nós agora faz três anos que eu moro no Tocantins. Nós vamos chegar na China, tá? Porque eu tô do lado aqui. <risos> ah, que você é. está no Japão, né? É, calma aí, calma aí que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Aí, eu falei assim, o que eu quero da fé é o seguinte, Tailândia, é, China, é, eu acho que você foi para mais um lugar agora que não me vem a memória. Ah, eu já fui para muito, Tailândia, sim, sim. Filipinas, Bali, Filipina, China, Filipina, é. É, eu adoro a Ásia. É, é, nós temos alguma coisa em comum hoje para falar, mas eu acho que é por esse lado aqui, tá bom? Então, aguenta Ai, um adoro. pouquinho aí, enquanto eu vou tentando <risos> dobrar você para tentar pôr o vídeo que eu quero pôr. Mas vamos lá. Tá <risos> Começando já, é, o que foi, Fernanda, que quando você foi lá para... Olha, tudo bem. Eu ganhei o Miss Ribeirão Preto, né? Aliás, eu falo que eu já vi pessoas com potencial de mexer com a esperança, o emocional, a alegria. Mas, igual a você, eu não imaginava quando eu via você na igreja lá, pequenininha, né? A gente, nós, olha, eu vou, eu vou te contar uma coisa que acho que você não sabe. Uh. As pessoas falavam assim, ó, é lógico, era eu, Cláudio Vicente... O, o, o Daniel, é, agora não lembro mais o sobrenome, né? os dois Daniels né? que tinham lá, Nossa. o Enio, olha os nomes que ela, você Sim. sabe do que eu tô falando. Sim. E aí eu falo assim, ó, quem que vocês acham que vai ser a misa aqui? Não acredito. E a gente Nossa. olhava e falava assim, olha, eram duas apostas que a gente fazia, de tantas bonitinhas que tinha, você e a Lohane. <risos> Duas... <risos> você não sabia dessa né não dessa não por, por isso que você mobilizou tanto Ribeirão Preto em especial Ribeirão Preto é uma cidade que hoje tem aproximadamente 700 mil pessoas daí para mais e uma região de mais de 5 milhões de pessoas você Sim. contagiou só pelo seu histórico 5 milhões de pessoas no, no taco tá mas por quê? Antes de mexer com essas 5 milhões, você mexeu com 80. Você sabe por que eu estou te dando esse número? 80? Porque a Missionária Unida do Brasil tinha 80 membros. Uau! Lá atrás, quando a gente começou... É, é. E eu faço questão de, de, de te dizer isso, que eu falo, a semente que era pequenininha lá atrás e que as pessoas conseguirem enxergar o talento era aquela mesma menininha tinha. Sempre na dela. Não é. Ah, é, é, é, o que eu tô falando. Você não mudou nada. Eu, eu, eu tava ouvindo sua voz aqui, gente. A voz dela não muda nada, é a mesma coisa. É. Sabe? Desculpa talvez esse papo tão de de código que de vovô neta, Mas é que você, Fernanda, você tem uma uma um, uma história, eu tô falando de você, tá? assim como eu tenho uma estima muito grande pelo teu pai pela tua mãe, você sabe disso. Né? Eu falo que é impossível, você você comentou alguma coisa, agora. é difícil a gente falar de si próprio. É. é, é muito difícil. Mas como é bom, como é fácil, como é salutar poder falar de alguém que a gente conhece o histórico, de poucos anos... Você é uma menina mesmo, não posso negar, mas é uma menina que dá exemplo como uma mulher, um ser humano inigualável, de testemunho desde criança. Desde criança. Então falar de você não é que é fácil. É bom. A gente olha e fala assim: o mundo ainda tem uma esperança, porque você hum. disse uma coisinha, eu vou, se você me permitir, você falou assim, ó: "Apesar de eu não estar frequentando mais a igreja, você é a igreja." Sim. Você não precisa estar tá travestida 24 horas. Você demonstrou o maior poder. Se é se é que as pessoas querem acreditar que existe um Deus, olhem bem no olho da Fernanda Leme. Olhem uhum. para a vida do Edmar. Olhem para a vida da... da, da agora eu esqueci o nome da sua mãe. Marlene. E aí vão dizer o seguinte. Ali está Deus. E não é porque virou Miss. E não é porque ganhou concurso. E não é porque foi para cá ou para lá. É pelo testemunho que você dá na sua humildade. Você, Fernanda, poderia estar, sabe aonde agora, minha filha? Lá no topo do pico do Jaraguá, para falar assim para todo mundo: ó, ah, eu sou, eu sou, eu. Não, você está no pé, com o pé no chão, recebendo pessoas humildes, falando com pessoas da alta sociedade ou da sociedade comum. E você continua sendo a Fernandinha, que todos nós aprendemos a amar. Eu não amei, eu não, nós não amamos você porque você estava na televisão concorrendo. Nós amamos o que você é. E você é um ser humano sem é igual. Você é um anjo. Você é um anjo. Isso uma pessoa me ensinou. De uma asa só. Que quando chega perto de outra pessoa, você faz despertar uma outra asa e juntos os dois voam. Olha que legal! Ah, agradeço demais, assim, eu acho que o melhor elogio, o, o que eu posso, que, eu, que, né, que as pessoas é, falam assim, para mim, que, que me dá felicidade e me enche de alegria, é, é isso. É a pessoa olhar para mim e falar assim, você não mudou, você é a mesma Fernanda de antes, porque é, não faz sentido a pessoa mudar a essência, a pessoa mudar o que ela é. E, e eu, eu sou muito feliz porque a Fernanda de hoje, né, a Fernanda com 30 anos, é, é a mesma de que você conheceu, de que a galera da missionária conheceu. Claro, a gente evolui, né, sim, a gente está na terra para evoluir, mas é, a minha base sempre foi evangélica e sempre vai ser e eu não vou mudar, né. Então, é, ouvir as suas palavras, eu fico muito feliz, muito obrigada de coração. O, o, o Fer, é, eu, eu falo para você assim, é, por que, que eu insisti? né? Eu falei assim, gente, eu, eu quero falar com a Fer mas de uma forma que talvez ela ainda, ainda, não tenha percebido. É, alguém me perguntou assim, Cláudio, esse seu bate-papo com a Mise vai estourar. Eu falei assim, esse meu bate-papo com a Fernanda vai abençoar. É bem diferente. É, é bem diferente. Porque eu estava eu vendo umas fotos sua e aí eu vou entrar já na questão, Fê, quando você foi para, eu vou pegar aqui a Tailândia, tá? Eu olhei e você falou assim, gente, essa menina, ela mostra aonde está Deus, respeitando a todo o entendimento de Deus. Porque quando você vai para a Tailândia, você se questiona. Quando você vem para o Japão, que é onde eu estou, você se questiona. Quando você vai para a China, que já já nós vamos entrar na China, a gente se questiona interiormente. Ah, mas eu estou indo contra os meus princípios? Não. Porque o princípio é interno. E eu, quando eu vi você nas fotos que eu vi, falei assim, gente, essa menina aqui... Ela mostra a convicção que ela tem de Deus, porque Deus está além dos olhos, além daquilo que a gente entende. Deus está em tudo que você crê, que é dele. Sim. E você mostrou isso. Ah, que bom. Ah, eu achei linda aquela, aquelas, aquela, aquelas fotos que você tirou. Eu falei, gente, um dia eu quero ir lá. <risos> um, dia. um dia eu vou. Estou pertinho, mas um dia eu vou. E você não, você foi. Mas sabe o que, que eu vi? Por exemplo... É, eu estou comentando aqui, porque depois que os, as coisas forem no, no, no, aqui nesse negócio, eu falo assim, é, o Cláudio sabia porque estava falando aquilo. Quando eu vi você abraçando aquele camelo, eu falei assim, olha, eu não sei se é camelo, dromedário, o que, que é, né? Eu o cachorrinho. Coisa, coisa mais negra. Sabe quantas pessoas eu vi abraçando o camelo do jeito que você abraçou? Até hoje eu conheço muita gente que foi para... É, se eu não me engano, é a Arábia, você está... É, no Egito. Egito. Eu conheço um monte de gente que tanto está como mora no Egito. Olha que bacana. Não vi ninguém abraçando camelo, não, viu? <risos> é, geralmente eles tiram em cima do camelo, né? Não, por, é, fala assim, ó, por favor, põe um negócio aqui, né, amarrador desse babador aqui, porque ele cospe, né? É. Mas geralmente ele gosta é. quando ele não gosta da pessoa. Verdade. Então você está de parabéns. O camelo é lindo. Não sei se era um camelo ou camila fêmea, mas é lindo. Então já que você é a entrevistar, para falar fazer, assim, pô, bom o cara, não deixou a moça falar. Está parecendo a Fausto Silva. Me fala. Como é que foi a sua experiência para ir primeiro lugar para a China? Deu uma travadinha. Nós estamos falando com Fernanda Leme, a sempre maravilhosa Fernanda Leme que ganhou o concurso para Miss Ribeirão Preto, Miss São Paulo, chegou ao Miss Brasil e foi um sucesso tremendo. Né? Ou seja, uma menina maravilhosa que tem, é, como que nós podemos falar? Ela tem tudo aquilo que uma beleza não consegue demonstrar. Porque por mais beleza estética que você veja, ela tem uma beleza na alma, uma beleza pura, limpa, ela continua sendo uma menina de 30 anos, quase, eu acho que ela tem 28, ela falou 30, acho que é 28, né, é, é, e, e, e sabe, de uma educação, uma criação maravilhosa, quero aproveitar aqui e mandar o meu abraço fortíssimo para Marlene, que eu, me deu um branco aqui, eu tô falando com muita gente, viu Marlene, então você me perdoe, e com o nobre Edmar, uma pessoa que eu, né, é, admiro, Sempre admirei, sempre respeitei e vou continuar respeitando. Voltei aqui, tá fazendo, tá fazendo um discurso aqui, tá? Depois você vai Ai, ouvir. Desculpa, tá? eu acho que a é minha internet, mas aqui no Tocantins a internet é péssima. Não, fique em paz, fique em paz, porque quando travar o seu ou o meu, você só me dá um toque no celular aqui, porque daí eu sei o que tá acontecendo e, e eu, vou, tá. Eu, vou, eu vou falando, tá? Fica tranquilo. Tá bom. É, bom. eu tava falando aqui do seu pai, para quem né, depois vai ouvir, e também pedindo aqui as minhas escusas à sua mãe. Uhum. É, porque eu conversei recentemente com uma pessoa chamada Marlene, eu nem tu né? Vamos lá, China. Como é que foi a sua experiência para ir para a China? Como que foi o convite? Eu estava em uma agência em Ribeirão, já fazia algum tempo, uma agência de modelos. E a minha agência falou, Fê, é, surgiu uma oportunidade para ir para a China, a gente te ofereceu... Numa agência lá da China, e eles gostaram de você, gostaram do seu trabalho, e nós queríamos te vender para lá. E aí, eu, com 18 anos, né? Eu falei: não, vambora, porque é, eu sou filha única, mas eu sempre tive no meu coração de que eu, eu queria, eu nasci para conhecer o mundo, para conhecer coisas novas, e, e, e Deus colocou isso no coração dos meus pais também. Porque é muito difícil, né? Você ter um filho único com 18 anos, na flor da idade, e deixar o seu filho voar, como os meus pais fizeram. Então, com 18 anos, a minha agência de Ribeirão me vendeu para a agência da China, e eu fui para lá. Foi a minha primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu saí do país, já encarando, assim, um, um destino incerto, né, porque é, em 2012 não existia a internet, existia internet mas não tinha essa, essa abrangência que tem hoje, né? A gente usava, mais com moderação. Então, eu não sabia para onde eu estava indo. E foi muito bom. É, eu fui uma Fernanda e votei outra Fernanda completamente diferente. Muito bem. Fernanda, an, é, no, a China não acabou não, tá? A China não acabou. Nós vamos continuar um pouquinho nela? Antes, eu quero que você dê uma avaliação. Lógico, uma olhadinha nesse vídeo. Ele talvez não rode tudo. Mas tá. é aquilo que eu prometi lá atrás. Está olhando a tela agora? Tá Está aparecendo? Ribeirão Preto, é isso? Sim, Botafogo. É? Você... Ah, ué, mas... <risos> <risos> não era para aparecer o Botafogo agora não, viu? <risos> não era para aparecer, mas tudo bem, vamos lá. Assiste aí depois você me fala. Tá. E você pode ir comentando qualquer coisa em cima, tá? Não precisa... Tá. Olha só, foi meu primeiro concurso, ah. esse. Olha a carinha de novinho do meu pai. Aí você ajeitou a cidade, hein? Que é. região? Que região? Esse foi, se eu não me engano, um dia depois que eu ganhei o Miss Ribeirão, a gente começou com uma bateria de entrevistas. O Eder sempre me acompanhando. Vai misturar um pouquinho, tá, feito? Você vai pegar algumas coisas fora do de Ribeirão. Ah, o Puntel. Isso foi antes do Miss, foi minha preparação com o Puntel. O Edel, pai, já passou a ah. ah, isso já foi depois do Mi São Paulo. Gislene Lopes, pessoal da clube, né? Sim, o pessoal da clube que me acompanhou durante todo o percurso. Aham. Uh -huh. Pode ir comentando, fica à vontade. Franca. Ah, ai, meu Papai Noel, eu trabalhei. Papai Noel, tradicional, é. Falei com, com ele dois anos. Fogaça. O, o Denis, que está comigo até hoje. Pessoal, maravilhosa, né? Aí a, fã, a fã é sua fã, hein? Sim. <risos> Olha só. A vitória. O legal de, de ter sido nisso é o carinho que eu recebo das crianças até hoje. Né? É. Roberto Spiga. O pessoal da Clube. Esse é foi. O Clube, eu, clube então, é firme, né? É, eles estavam lá na, na praça. Ah. Uma, uma campanha de Natal que eles estavam fazendo. Quando você ouviu o hino do, de Ribeirão, o que que você sente, Fê? Ah, Ribeirão sempre vai ser a minha cidade onde eu nasci, onde eu fui criada, o meu xodózinho. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo assim, mas eu sinto falta de Ribeirão e a gente tem um apego, uma presença. Sempre vai levar um pedaço, né, junto, né? Com certeza. Ah. Vestido do Odilon, também... É, ficou bem bonito, castigada. viu? Ou seja, você, também faz, você ainda está fazendo fotos de modelo e tal? Agora é, eu dei uma parada, né? Por conta de, das, dos meus negócios aqui no Tocantins, eu não estou tendo tempo para conciliar tudo. Aham. E também muita coisa mudou, né? Com a chegada da internet, das influências, mas quando é, algum, quando é algo muito especial, eu faço. Ah. E essa música aí, o que te representa? Ah, esse pra mim é meu amor. <risos> meu amor, um pedaço bem grande da minha história, da minha vida. Olha só. Pouca gente conhece a história do que a gente conhece, né? é. E eu, eu tive o privilégio, né, de viver dentro do Botafogo, de trabalhar no Botafogo, de ter assim um tete a tete, né? Eu tenho, assim, um carinho gigante pelo Botafogo. Olha só. Aí você não estava nem um pouco nervosa, né? <risos> ai, ai. Você sempre gostou de futebol, né, Fê? Sempre. Sempre gostei, tanto é que eu estou fazendo meu TCC é, voltado para o futebol. É muito bom, muito bom. Tá. É, eu, aqui Essa imagem aqui é o Dr. Sócrates correndo, comemorando. Eu tive a honra de ver o Sócrates passando na minha frente, cumprimentando as pessoas. Eu sou corintiano, Olha, eu você imagina. Né? <risos> Sócrates para fez história. Meu pai ganhou um concurso com essa foto que eu tirei dele. Ah, é? Ele também é igualzinho, ele assim, né? Roxo, né? Muito. É duas coisas que ele não mexe com a minha família e com o Botafogo. É. É demais. Ah, ele é show de bola. Foi abençoada. É, aqui ela deu uma travadinha, Fê, mas depois, logo em seguida, eu fui colocando algumas coisas. Para mostrar a sua paixão, né? Que é aquilo que eu uhum. falei, né? Muitas vezes a pessoa não conhece esse seu lado, né? Sim, verdade. E é difícil, né, a pessoa associar futebol com o um modelo, com um milho, enfim. o enfim. Futebol... É porque é o, é o oposto, né? Futebol e moda não andam muito junto, né? Não. Se a gente for analisar. Mas você vê a Renata é fã. É. Ela, é, ela é náutico, né? Ela é. Tri... é... Meu Deus. Não, internacional. Internacional, né? Internacional. E a Renata também foi Miss Brasil, né? 1990. Oi, oi. Né? Ou seja, ela faz a apresentação do... Eu não sei como está o nome hoje, né? Porque faz cinco anos Dom que eu estou aqui. Aberto. Mas ela faz com muita excelência, né? Ela está lá dominando. Esse casal tem muito carinho por eles, viu? Sempre. Ah, Sempre. <risos> Olha aí, o futebol já presente na é. minha vida. A minha é. avó era muito palmeirense. É. é. Mas a origem é igual, né? Corinthians e Palmeiras é o, são irmãos. É. Só mudar a cor. Verdade. E esse anjo protetor aí? Pois é, falar e... agora é interessante porque meu pai tá em toda, é o anjo Até protetor. Eu com ela, mas meu pai é, é, sempre tá junto. Dizem que menina é mais ligada com o mais pai. Mais ligada, é. Apesar que o meu filho, ele é bem ligado a mim também, né? Mas ele nesse ponto ele é bem dividido. Ele é, é. bem comum. Mas você é bem forte, né? Coisa de Edmar, né? Sou. Bem, bem forte. forte. Tanto é que assim, no meio do mundo místico, todo mundo conhece meu pai, porque ele sempre foi muito presente, ele estava comigo em tudo. Então todo mundo conhece ele. Parece que ele sabe todos os seus momentos, né? Tudo, né? A hora que ela precisa de um consolo, uma bronca, um carinho, tudo, né? Tudo. É um pai presente mesmo. Não, demais, demais. Olha, no Miss Verão, no São Paulo isso. Esse foi o Ribeirão. filho. É Baixar um pouquinho aqui, senão eu não consigo... Aí eu começo a berrar no seu ouvido, você não vai aguentar me ouvir, mãe. <risos> esse rapaz é o que estava te auxiliando, né? Esse é o Éder, o coordenador do Miss Ribeirão, é né? São Paulo, ele está no, no estadual. A, a, a pergunta, talvez, que não quer se calar, é mas como é, de uma de uma criação que a gente tem, é, isso veio, acho que veio muito à tona, né? E você quebrou as barreiras, né? Sim. Você não se conformou com simplesmente é o que o outro vai pensar. Sim. Você deve, agiu, acredito eu, falando assim, o que eu vou pensar de mim se eu não fizer nada para mim? Os Exato. outros vão falar. Então, Exato. você pensa para você, né? quebrou o barreira. Exatamente. Eu acho que você não ouviu muitos elogios na, na época, né? Não, não. E eu acho que a vida é isso, é você se desafiar, se motivar, ir além, sabe? Porque comodismo é muito fácil a gente ficar no comodismo, é. né? Eu, eu quero, o difícil é a gente botar a cara, se expor, porque muita gente acha também que o MIS é uma coisa fútil, é, lógico, tem a sua parcela de futilidade, sim, mas vai muito além, muito além. Então, é, eu fico muito feliz que eu fui, eu fiz, eu consegui, eu tive o apoio de todo mundo, né? Então, é, eu, também... eu, eu sempre quando eu olho para você, eu falo assim, olha, do achar para o falar é diferente. Eu acho um monte de coisa, eu não tenho certeza de nada. Você Isso. pode até não saber de tudo, mas de alguma coisa você sabe falar, porque é você sim. que estava ali. E há um, um, um, vamos falar assim, uma, não é mística não, mas é uma coisa que é pesada, né? Olha, para entrar no um mundo da, do brilhantismo, é só coisa obscura, não tem nada de belo. É isso mesmo ou não? Não, não, não. Depende de você, sabe? É, é, como tudo na vida, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Depende de você escolher o caminho. Eu poderia muito bem estar em outro caminho hoje, poderia muito bem ter pegado atalhos que, que passavam por cima dos meus princípios, mas não, eu escolhi pelo caminho mais longo, pelo caminho um pouco mais difícil, cheguei conseguido, consegui do mesmo jeito. Então depende de você, tudo na vida tem um lado ruim e um lado bom. Né? Eu acho que a gente tem que saber e, e ter muita convicção daquilo que, dos seus princípios, do que te ensinaram, da sua base familiar, do que foi de passado. Né? Em nenhum momento eu deixei que passassem por cima do, daquilo que eu acredito. É, eu até estou vendo aqui, junto com você, e acredito que com muito mais gente que vai olhar, é, algumas coisas entalam um pouquinho aqui, então você não repara, tá? Mas não foi proposital, é porque tá ali, não tem como negar. É, mas você veja que a beleza, é, eu pus até no, na descrição do vídeo o seguinte, a beleza não é aquela que você vê. A beleza é aquela que você conhece. Há uma diferença bem grande. Então, quando nós estamos falando de Fernanda Leme, nós não estamos falando de um produto, nós estamos falando de... Uma pessoa que foi criada dentro de todo um conceito, sim. né? E não importa o crédulo que foi posto, sim. mas sim o conteúdo que ela desenvolveu. Sim. Você pode pôr ouro no lugar que não vai produzir nada, vai ficar ali. É. E você foi posto uma sementinha do amor, da sinceridade, da honestidade e da fé. Que tudo isso junto gera sonho. E os sonhos são ilimitados. Você rompeu uma barreira de sonhos. Sim. Hoje é gostoso a gente ver. Mas só você sabe quantos choros você teve para poder romper esses choros. Poxa vida, e não foi fácil, viu? Não foi fácil. Mas eu acho que Deus ali planta no nosso coração, né? Ele eu acredito também que ele tem muitas bênçãos para para depositar na nossa vida, para nos dar só que depende da gente, depende da gente que, é, querer quebrar a barreira do medo, querer quebrar a barreira da vergonha, querer quebrar várias barreiras. Ele não vai te dar de mão beijada. Ele sabe que você pode, mas você tem que mostrar para ele que você quer e que você né, vai muito além para ele poder te dar e te abençoar, enfim. E eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Eu sei que eu vim para fazer a diferença, que eu vim para ser... É, pra para abençoar e para ser abençoada, então é, eu sei que eu não vim na Terra para passar despercebido e ir embora. Né? Fazer número, né, que a gente fala, né? vim aí para fazer número. Não, eu tenho isso muito claro no meu coração que eu não vim para fazer número. Eu vim para, para, sabe, fazer a diferença. Então é, a gente tem que ter claro isso na nossa mente, né? E se Deus colocou aquilo no seu coração, ele vai te capacitar, você só tem que quebrar a barreira do medo, eu acho que esse é o primeiro passo. E Falando em barreira do medo, quando o primeiro avião que você pegou, sabendo que você não estava indo para Fortaleza, você não estava indo para Minas Gerais, você estava indo para a China, que medo realmente te bateu, Falou, olha, estou indo eu, Deus, a mala e o amor dos meus pais, ponto, acabou a conversa. <risos> o que eu vou enfrentar? Como que foi? Eu sempre gostei de meter a cara mesmo, sabe, de ir de peito aberto para poder aprender, para poder ensinar, enfim. E se eu te falar que eu não tava com medo, eu não sei se é por, por um pouco de maturidade também, mas eu não tava com medo. É, eu queria saber o que estava que me esperando, né? Eu sou muito curiosa, então eu queria chegar logo, eu queria é, ver como era, mas medo eu não tive. O que, que você me fala dessas campanhas que você fez aí? Foi lá na China? Não. Não? Na China eu tenho pouco material, porque foi Nossa. em 2012, né? E é difícil pegar material com eles, porque quem vive na moda sabe. Nós fazemos campanhas, por exemplo, quando é inverno, a gente está fazendo campanha de verão, para sair no outro ano. Quando é certo. verão, a gente está fazendo campanha de inverno. Então, a gente nunca sabe quando vai sair de fato. E a gente sempre perde muito material então eu tenho pouquíssimas coisas é, de material da China, mas poxa, eu amadureci demais, demais, sabe? Eu tinha clientes é, porque na China não é como no Brasil, né? Na China é muito diferente. E lá eu consegui fazer clientes fixos. Então eu tinha Mitsubishi, eu tinha vários clientes que pediam para agência para ser exclusivo. Então isso para mim foi assim uma conquista. É, que me deixou muito feliz. E o que que você, quando você pisou a primeira vez pro lado de cá, vamos falar aqui do cá, porque três horas nós estamos na China, tá? Só para você Sim. ter uma noção. Sim. É, como que foi? Idioma, você estudou, o mandarim não é tão simples assim, né? Não. Como que foi? É, sempre tem a barreira da língua, porque nem todo mundo fala inglês, o meu inglês não era bom, então, eu sofri um pouco, né, teve, chorei muitas vezes, mas é, quando eu falo que eu sou abençoada, porque Deus sempre providenciava uma pessoa para me ajudar na hora que eu precisava. Então, eu nunca fiquei desamparada, sempre deu tudo, tudo assim, sempre deu certo, né. Sofri um pouco de bullying, porque eu não falava inglês direito, não falava chinês, mas Deu tudo certo, eu amo a Ásia hoje, assim, quantas vezes me chamarem eu vou, né? Inclusive, ano que vem eu estou organizando uma viagem para o Japão. Ah! Um semestre, quero ah. ir para Japão. Não vai se encontrar, não vai se encontrar. Vai te mandar uma mensagem e tô, tô querendo conhecer, já fui duas vezes para Tailândia, já fui Filipinas, Bali... China, quero voltar na China de novo, porque eu trabalhei muito, então eu não conheço muita coisa, né? E eu amo a Ásia. Eu amo, foi você... uma conexão instantânea. Deixa eu fazer uma pergunta, agora que você mexeu no meu território aqui, né? Quando você vier, você tá vindo já com destino assim, mais ou menos, ou não? Você vem para conhecimento? Então, eu vou com uma amiga minha, que ela as origens dela são japonesas. Tá. E ela tá fazendo a viagem, tô deixando ah, por conta, porque ela quer conhecer, não sei, tá. né, a história e tal, então ela tá fazendo, mas aceitamos sugestões. Não, tá bom, assim que você tiver tudo certinho, e vai ser uma honra, uma alegria enorme poder te reencontrar, ainda que em terras do, do, do terra, terra do sol nascente, né? Sim. É, mas pode ter certeza que o abraço que eu vou te dar, é o abraço que... Eu, seu pai e sua mãe vão falar, caramba, me senti abraçado ali, tá bom? Ah, que Pode bom. É, voltando um pouquinho é, da, das suas experiências de viagem, você vê que eu estou pegando, eu não sei se eu tenho muito tempo, mas por favor, vai me dando um toque. É, Tailândia, uh, China, uh, Indonésia, o que, que você viu de semelhante de oportunidades e semelhante de dificuldades? Além do idioma. O idioma é sempre a primeira dificuldade em todos os países, né? Ah. Mas é um povo muito receptivo, um povo que gosta de brasileiro, né? Porque são, é uma mistura muito grande, ainda mais quando você fala em moda. Principalmente na China, né? Na China tem uma mistura muito grande. Eu morava num apartamento com sete pessoas, então tinha... É uma pessoa da Bósnia, brasileiro, russo, ucraniano, e eles gostam de brasileiro. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, né? porque você chegava no teste para o trabalho, você já tinha um destaque maior, ah, é brasileiro, então né, vamos dar um destaque aqui para elas. Então, isso para mim, é a questão de ser brasileiro e das oportunidades serem maiores, eu acho que isso é, um, é um ponto legal. É, um ponto negativo... Uh, falando da moda, sim. eu sou alta, eu tenho 1,82, é, eu, eu, hoje... te eu te conheci menorzinha, né, É, hoje eu tenho 1,82, eu sou muito alta, então o, o asiático ele já é mais baixo, né, e às vezes eu era bocada, eu escolhida para um trabalho e as roupas não me serviam, o sapato não servia. Então, isso era um, um ponto negativo. E também, assim, não chega a ser um ponto negativo, mas um, uma coisa que me entristecia muito é ver a pobreza, né? Assim, Tailândia, Filipinas, então é um povo muito receptivo, muito alegre, mas muito pobre, em certas partes. Fernanda, o que, que você sentiu aqui? Na hora que você foi apresentar o vestido de gala, você disse que a, é o que você mais adora. Por quê? Momento, ah, né? Eu gosto de elegância, né? Eu, go, eu gostava do biquíni também, mas sempre foi a, a parte assim que mais irrelevante para mim o biquíni. Eu gosto de elegância, eu gosto de ver os vestidos, eu gosto da música, sabe? porque se você parar para analisar de fato o concurso, em cada entrada você tem que fazer uma performance. No biquíni é uma, no gala é outra, e no gala, no gala é muito mais glamour. Então, é, sempre foi a minha parte favorita. Bom, é, transcorrente, depois disso, do, dos concursos que você participou, é, eu, obviamente, foi buscar que você hoje está à frente do Miss Ribeirão Preto. Obviamente, você também deve estar já fazer uma, uma coordenação já para o Miss São Paulo também, né? Quando você prepara Miss Ribeirão, é Miss São Paulo, com prospecção o Miss Brasil. Brasil. Como que é estar à frente de, daquilo que você um dia lutou para alcançar, que era ser uma Miss, e hoje você está muito mais além de uma Miss? Você está buscando... Né, porque eu acho que mesmo é beleza eu estava vendo você falou olha hoje as exigências são quatro idiomas sim na sua época se eu não me engano acho que eram dois sim é e não só isso né não só beleza não só quesito de quem que tem mais quem tem menos que deixa de ser qual é o maior desafio que hoje você está tendo de encontrar de fato para trabalhar com as meninas que você falou olha hoje é assim a gente pega uma pessoa e trabalha ela praticamente um ano em, é Trabalhava um ano inteiro, hoje é um mês para preparar alguém. Como que é isso, Fê? É muito difícil, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo, porque é, eu pude acompanhar todas as fases. A, a, a minha fase como Miss de, de preparação e de participação, então é uma emoção, a fase de telespectadora, que é outra emoção, e a fase de coordenadora, que é outra emoção e muito mais responsabilidade. Né? mas uma coisa que é legal é que no meu concurso foi o, foi o primeiro Miss que a Band produziu e Ribeirão e região acompanhou em peso, isso foi muito bom, né? eu tive assim, o carinho e o apoio de muita gente e graças a Deus meu nome é muito forte em Ribeirão, todo mundo me conhece então, quando eu cheguei e me apresentei como, olha, eu fui a Fernanda Miss, né? Eu sou a Fernanda Miss Ribeirão 2014, mas hoje eu sou a coordenadora. É, as portas já estavam abertas. Então, isso foi muito bom, sabe? De buscar patrocínio, de buscar parceiros, até mesmo de buscar uma Miss, né? Uma menina que confie, que confiasse em mim e no meu trabalho. Porque hoje, no mundo da moda, no mundo Miss, enfim, nesse mundo... É, até no futebol, se você pensar um pouco, é, tem as pessoas que não são confiáveis. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, para não cair em ciladas, enfim. E quando eu, eu cheguei e me apresentei, falei, olha, eu sou a Fernanda Leme, é, hoje eu sou a coordenadora, a pessoa já me conhecia, a Mayrla já me conhecia do meu concurso, já sabia da minha trajetória, então eu já tinha credibilidade. E isso me ajudou muito, né, a trabalhar com a Mayrla. É, o Miss Ribeirão foi um grande desafio para mim, muito desafiador, assim, um dos maiores que eu já peguei, porque a gente trabalhou na época, a gente estava saindo da pandemia, então nem concurso teve, né? A Maíra embarcou comigo, a gente é, fez uma pré-seletiva, conversei com a Maíra porque naquele momento eu achei que ela era a pessoa que se encaixava melhor, e a gente começou a trabalhar saindo de, um, de uma pandemia e com o tempo... Muito curto. Foi um resultado muito bom. Fiquei muito feliz. A Mayla foi, assim, uma escolha certeira. E, e é um aprendizado que eu vou levar para minha vida também. Não sei se eu fico à frente do Mito Ribeirão é, para os próximos anos. porque Até porque eu moro no Tocantins hoje. São 2 mil quilômetros de distância. É muito é, difícil. Muito fora, né? É, é muito difícil. Hoje eu tenho os meus negócios aqui. Eu tenho a minha vida aqui. Apesar da minha família estar em Ribeirão eu vou só de vez em quando, né? Então, fica muito difícil eu dispor de um mês, mais de um mês, para ficar à frente do Miss Ribeirão. Então, não sei como vai ser daqui para frente, mas foi é, um desafio muito bom, foi uma delícia. Muito bem. É, falando em desafios, né? Eu falo que todo, todo convite tem dois lados, né? O lado do pagar o preço e o, o, o bônus, ou seja, o bônus e o bônus. Uh, o que, que a Fernanda poderia estar assim, tá dando um prospecto para nós, de tipo, ainda nós vamos conduzir é, ou formar mites, acho que é assim que fala, né? É, que tenham, além da beleza estética, a beleza também de caráter? É, Bom, é eu, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque o Miss Universo, a gente tem que... A gente fala do Miss Ribeirão, né regional, nacional. Mas quando você entra no Miss Ribeirão, por exemplo, o, seu, o meu foco não era Ribeirão. O meu foco sempre foi o Miss Universo. E é isso que a menina tem que entrar é, focada né no Miss Universo. Então, o meu foco sempre foi esse. É, e o Miss Universo, ele vai mudando. Já faz uns cinco anos, desde que o Trump vendeu o concurso e aí a MG assumiu, ela mudou completamente o formato do concurso. Antes você via uma beleza padrão, que ganhava, né, e tudo mais. Hoje não, hoje ela mudou a forma das meninas andarem, ela mudou é, a forma de, do convívio das meninas, até mesmo o, na noite final mudou tudo. Então hoje a beleza abre portas, abre. A beleza é o carro-chefe, só que ela dura cinco minutos. Se você não Sim. tiver um conteúdo, se você não tiver uma essência, se você não tiver um posicionamento, um pensamento próprio, você não passa. Então, eu acho isso muito legal. Vem mudando, né? Ainda precisa mudar muita coisa, mas vem mudando. Então, eu acho que, claro, no concurso de Miss, a beleza sempre vai ter aquela que, o primeiro impacto. Uhum. Mas eu acho que agora vai muito além. Muito além, a pessoa tem que mostrar a essência, tem que mostrar para que veio, sabe? Então, vai muito além. Muito bem. Fernanda, é, eu acho que o que ficou bacana, né? Foi que enquanto a gente estava conversando, foi mostrando vários tópicos daquilo que a gente começou lá, lá, lá no início. E mostra para quem ainda tinha alguma dúvida... É, isso é uma coisa minha para com você, tá? Se alguém tinha alguma dúvida de que a nossa Fernanda Leme, eu falo nossa, porque ela deixou de ser só a Fernanda do Edmar e da Marlene quando nós passamos a amá-la, ainda num grupo pequenininho de 80 pessoas. Sim. A Fernanda, ela representava muito mais do que quando ela foi para a TV, ela não era só mais uma candidata, ela era a nossa Fernanda. Quando ela foi para o São Paulo, não foi diferente, era não é mais uma candidata, é a nossa Fernanda Leme. E quando ela foi para o, vamos lá, para o top friend do negócio, era a nossa Fernanda. Então, nós sempre teremos por você, Fernanda, amor, carinho, respeito, cuidado, proteção, né? Eu falo que quem a ama sempre estará lembrando de você em orações, para que Deus te proteja, você, sua família, sua casa, todos os seus projetos, aonde você estiver pisando, porque eu sei que aonde você vai, a palavra de Deus vai. Sim. Ela alcança. E não é você falando, porque você falando é uma menina encantando as pessoas. Mas você agindo é Deus operando nas pessoas. Ah. Tá? É. Então, eu vejo muito isso em você. Você sabe muito bem. É... Uhum. Não haveria o porquê eu estar tá falando se eu não amasse você como amo meu filho. Né? Eu falo que se, eu, se eu, o Edmar, a Marlene, a tia Paula, o seu Edmar, Edmar não, agora esqueci o nome, o, o, o esposo e tantos outros, é, que você, eles permitiram a gente chamar você de Fernandinha, né? É, e quando o meu filho nasceu, era o Nicolas, o, o queridinho do pedaço, você também, uma das pessoas que sempre respeitou muito a gente, eu não posso falar outra coisa, não sei assim, não, eu não sinto orgulho de estar falando com a Miss. Eu sinto a alegria de estar falando com a Fernanda, a filha abençoada do Deus Altíssimo. Ponto. Que é capaz de levar Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Naquele cara que nem quer saber quem é Deus, ele fala assim, mas aqui está Deus, Aí, olha que olha que bonito. E não é a beleza estética <risos> é a beleza natural. É aquela que sai de de dentro para fora. de fora para dentro, é fácil cativar e fácil de odiar. Mas é. a daqui é mais complicada, você quer entender. E você não faz esforço nenhum, você não faz esforço nenhum. Então eu só peço para que Deus continue te dando... A cada dia, a cada instante, a cada segundo, força. É como você falou, olha, eu chorei. Uhum. E chorar nem sempre é um sinal de fraqueza. É, é um sinal que a gente fala assim, ó, eis aqui. Pode Sim. vir, E você fez isso. Sim. Não chorou uma vez nem duas. Não Sim. foi os últimos choros. Terão muitos ainda na nossa vida. Sim. Mas quantos sorrisos você vai ter, agregado alguém sempre do seu lado, Foi assim... Eu sabia que é você a vencer. Sim. Não por você. Não por você, eu. Mas pelo que você é. A sua essência natural, única. Não tem duas, Fernanda, tem uma só. Sim. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Hoje, amanhã e sempre. Muito. Ai, mas é muito obrigado. Porque eu falo, gente, quem diria que eu ia ver a Fernandinha um hum. dia. Grandinha. Você falou uma coisa muito legal, Cláudio. É, lágrimas sempre vai, vão ter. Né? E isso faz parte também da vitória. Porque nem tudo que a gente quer, Deus vai dar. Porque a gente não sabe o que ele está planejando para a gente lá na frente. Às vezes, aquilo que a gente mais almeja, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, não é. Mas ele tá vendo e a gente não. Então as lágrimas, elas fazem parte do processo, né? O importante é a gente não desistir. Quer ver uma coisa, Fernandinha? Quanto tempo você ficou na China? Quase um ano. Nesse um ano você pegou terremoto? Não, eu peguei tufão. Ou menina de sorte. Ou menina de sorte. Você pegou onde? Eu peguei tufão. Tufão. É, é. O, é, o, é o famoso taifo, né? Que aqui é aquele falam taifo. É. Muito bem. É... Mas só o typhoon já assusta, não assusta? <risos> Morreram seis pessoas onde eu morava. No, no, né? Ali Pronto. Da... É. Pronto. A, a beleza de ser uma miss, já, ela acabou de mostrar. Já acaba por aí o negócio. Pô, eu vi morrer seis pessoas. Não interessa se ela viu o seis copos. Ela sabe que morreu seis pessoas aonde ela estava. Aqui, Sim. todos os dias, eu olho para mim e falo assim, Deus, obrigado por agora e obrigado por daqui a pouco porque Sim. eu não sei o que vai acontecer. Eu estou falando com é. você dá um terremoto e leva tudo. Sim. Então, não existe nada mais concreto do que a fé em Deus, do que o amor ao próximo e do que o amor a si mesmo. E você, já indo para os meus poucos minutos, e você mostra para mim, mostra para cada um que é, vai ouvir, vai assistir, os que te conhecem muito, né, dispensa comentário, que não existe nada seguro nesse mundo. Não. A única segurança nossa é, olha, Deus no céu, pai e mãe na terra, e eu aqui para fazer meu trabalho. Eu não, você falou muito bem, eu não vim ao mundo para ser mais um. Uhum. E você mostrou isso, olha. Que me, respe, que, que me perdoe quem gosta de ser mais um. Eu não sou. Não adianta você falar, ah, mas eu não estou no mais, eu estou no além. É bem diferente, né? Sim. Fernanda, para encerrar esse nosso. Não gostaria de encerrar, mas a gente. Eu prometi para você que ia te respeitar. Vai passar uns minutinhos aí. Três perguntas para você, e a gente. numa é, outra. Agora você vai conversar comigo é aqui. Né? vou esperar. Com Hã? certeza. Eu faço questão de te receber, seja lá onde você estiver, só então me fala. Foi muito para baixo, uns três dias depois eu chego aí. <risos> Primeira pergunta: eu acho que aí fica mais difícil perguntar para alguém que conquistou muitas coisas, mas eu falo há sempre mais o que conquistar. Com certeza. Um sonho. Conhecer o mundo. É. É viajar o, o máximo que eu puder, esse é meu sonho. Muito bem. O Japão já está no sonho aí, já já não falar só. Mais um, Mais já. Que eu, vou. eu tenho Muito um mapa bom. que eu vou riscando os lugares. Ótimo, isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é. chama de planejamento. Sim. Foco, né, sim. Tá bom. Segunda, segunda perguntinha para você. Fernanda Leme, Deus? É, eu venho pensado muito nisso. Deus é amor, mas ele também é justiça. É o, é o que me vem, assim, na cabeça muito claramente, sabe? Ainda mais nesses tempos tão turbulentos que a gente está vivendo, não quero entrar nesse... Né, nesse... Geral, as... né? Geral, é, né? Mas, é. Não, mas você está certa. Olha, é. eu não quero entrar, mas as pessoas têm que entender. Deus é amor, mas Deus também faz justiça. Exatamente. Né? É Aqueles negocinhos, Deus é amor, né? é. e aí você vem e me bate. Você vem e me bate tá está tudo certo. não né? É assim, não. <risos> exatamente, exatamente. E a gente tem que ter essa consciência sim. de que ele ama, de que ele está aqui, de que ele morreu por nós, né? que ele deu a vida dele, mas que, que ele também deixou o ensinamento. E a gente não pode distorcer esse ensinamento só para benefício próprio. Né? Ele deixou, está claro ali, e ele vai cobrar de você o que ele sim. deixou ali. Sim, né? sim. Sim. Então, eu acho que é bem isso. Recado dado, limpe os ouvidos. <risos> Depois a alma é que, que vai dar conta do, desse recadinho. Fernanda, que recado você deixaria para a Fernanda Leme, para quando ela tiver... Bom, você está com 20 e pouco, eu vou colocar um pouquinho mais para você. Daqui 70 anos, ela vai ver essa mensagem aí que você vai deixar para ela. Meu Deus. Uh, eu acho que eu gostaria de ouvir para viver intensamente, para correr atrás dos meus sonhos, independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, se está todo mundo indo para esquerda, eu vou para direita, se eu achar que aquilo é o certo, e para aproveitar cada segundo, com as pessoas, com os meus bichos, né, com a minha família que dos meus gatos e dos meus cachorros, para aproveitar intensamente, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último segundo com a pessoa, ou o nosso último segundo, né? É. Então, eu acho que em primeiríssimo lugar, aproveitar, demonstrar, falar, porque é muito, é muito, acho que não é fácil, mas é cômodo, né? A gente esperar a pessoa morrer para mandar uma rosa. Ou para começar a chorar e falar, nossa, poderia ter falado e não falei. É, eu detesto essa, ficar com essa, essa coisa na cabeça. E se eu tivesse falado? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Então faça enquanto a pessoa está viva. Demonstre enquanto ela está viva. Viva intensamente. Eu acho que isso é que eu gostaria de ouvir daqui 70 anos. Poxa, você viveu, você fez tudo que você gostaria de fazer... Deu errado, deu certo, mas você foi e meteu a cara. Então é você isso. Viveu, você viveu, né? Exatamente. É aquilo é. que eu te falei, eu não vim para ser mais um. Né? Se eu vou errar ou se eu vou acertar, não quero saber, eu quero ir e fazer. É, eu, eu, eu agora, já que a sua resposta está dada, eu vou encerrar mais ou menos nosso assunto assim. Rainha Elizabeth, quando todo mundo achou que ela não tinha mais nada para fazer, ela foi para o lado de paraquedas com o James Bond lá no <risos> atoral. Ela falou, essa mulher é fantástica, essa mulher é fantástica. Ela foi, chegou o momento dela, ela foi. Mas ela deixou um recadinho, falou, olha, eu não estava oh, né? morta. Exatamente. Né? A gente só morre depois que vai. Depois que dá o último suspiro. É, a casca, né? Porque a essência, eu falo que, para quem acredita, o espírito é imortal. Exatamente. Não nos cabe dizer aqui, questionamento filosófico, teológico, nós somos seres imortais. Porém, Exato. cabe a nós, a cada dia da nossa vida, querer ser uma alma ambulante ou uma alma vivente. Eu decidi ser vivente. Uhum. Porque tem muitos que são ambulantes. Ah, perambula por aí. Está um vivo morto, né? Está um vivo uhum. morto. É o, pe... é o peso na terra, né? As pessoas é. falam, ah, é não é Mais na terra. um. É mais um. O que, que você está fazendo aí? O é, que você está fazendo aí? Ah. Então, então é. enquanto você não abre a boca para falar, eu estou vivendo para é. falar. Exatamente, é. a minha psicóloga fala: ela fala, Fernanda, você é a minha paciente muito, é mais louca. Você é muito louca. No, na mesma hora que você está indo para um lado, você está indo para o outro. Eu, eu custo te entender. Aí eu falo, Mariana, eu sou aquele. Eu falo para ela toda a sessão isso: eu sou a queridinha de Deus. Isso está muito claro na minha cabeça. Eu sou a preferida de Deus. Eu falo isso todo dia. Ela fala, e ela, e na primeira vez que ela ouviu isso, ela riu. Ela falou, é. Fernanda, você é muito louca. E aí depois ela ouviu uma pregação da pastora falando, a gente tem que falar, eu sou a queridinha de Deus. Eu falei, Mariana, tá vendo? Eu estou te ensinando. Eu sou a queridinha de Deus. E, e eu vou fazer o que ele espera que eu faça aqui. Eu não, eu não vou ficar acomodada, eu vou fazer. Se eu achar que eu tenho que... eu vou, eu vou fazer. Eu quero, sabe, aproveitar o melhor que Deus preparou pra mim. Então... Você, oh, oh, Fernanda, para a gente encerrar, eu vou dizer o seguinte. Você sabe que, possivelmente, Deus vai nos cobrar uma coisa muito séria quando a gente, todo mundo vai dia, estar diante do Criador. Né? É, falar assim, olha, eu queria, mas... Ele vai olhar e falar assim, eu dei a vida para você, você não fez por quê? O mas era o por quê? Exatamente. Exato. Então, acho que a gente não tem que ter o um mas, né? É mais, ó, é. oh, eu quero fazer um pouco mais, mais. não mas. Exato. Porque o mas pode, pode custar caro. Eu queria ajudar, mas... Exato, é o que eu sempre falo para os meus pais. Eu falo assim, meu pai fala, mas Fernanda, eu falo, pai, eu não vou chegar lá no juízo final, e ele fala assim, eu te dei e você não fez. Justo. Ele não vai poder falar isso para mim, porque ele me dá e eu vou fazer. Ponto, eu não quero ouvir e falar você não fez, eu vou fazer. É, eu, eu falo assim: qual é o maior erro? Errar por excesso ou errar por não ter tentado acertar? Exatamente. Né? Aí ah, não adianta vir com I have dream, eu acredito no sonho, tá? Mas o que, que você fez para o seu sonho? Ah, é que eu achei, mas. Exato. Vamos ouvir Fernanda Leme, vamos acreditar, Fê, E hoje foi o dia assim muito gratificante para os que têm sonho, acreditam no sonho e por muitas vezes estão, é, desculpa a palavra que eu vou usar, engessado por uma capa que fala assim, olha, mas isso não é de Deus. Exato, eu, exato. Porque nós temos hoje muitos juízes para falar o que é de Deus e poucos praticantes para viver o que de fato é de Deus. E eu falo que Fernanda Leme representa para mim Sabe? A ação real de Deus. Olha, se eu não chegasse a ver você no Miss São Paulo, Miss Ribeirão, Miss Brasil, e Miss tudo que tiver, eu olharia e falaria assim: o que é aquela moça lá? Ah, é a Miss, muito bonita, mas não sei o que, que ela é, não sei. Uhum. É? Agora você fala assim: ó, Deus chegou lá para dizer o seguinte: se você não ocupar o espaço aqui, outro vai ocupar, viu? Fica, fica Exato. tranquilo. Exato. Exatamente. Então, eu acho que você estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E parabéns. Fez, fez bem ah, feito. Obrigada. Parabéns. Isso é um orgulho para nós, tá? Como <risos> ser humano. Como miss, dispensa comentário. Não fui eu ali que falei assim, olha, é, mas talvez... Não. Eu falei assim, ah, se ela não for miss, ela continua sendo a nossa miss. E você <risos> miss para muita gente que você não faz nem ideia, nem é ideia aonde você alcançou. Se você é souber, verdade. você fala assim, olha, valeu a pena. Valeu, Fernanda. Verdade. Tá bom? Pera, suas redes sociais para quem quer te seguir. Meu Instagram é leme.fernanda, arroba leme .fernanda. Só lembrando para as pessoas que estão vendo o nosso vídeo, já está na descrição do vídeo, todo lá o Instagram. Eu, não, eu pus, não sei se você não quiser, eu tiro lá também. Não, Facebook, pode deixar. Não, tá o Facebook também, eu pus lá, tá? Ah, então, quem vai... quiser seguir. Já tá, falei, não, deixa lá, <risos> o povão vai ver e vai ficar mais fácil. Pode deixar. Tá bom? Fê, olha, mais uma vez, quero te agradecer de coração o seu carinho, o seu tempo, a disponibilidade. Dizer para você que não foi surpresa falar com você, foi uma alegria falar com você, tá? Eu falo de alegria de pai, é, de um irmão em Cristo, é, que você sabe que independente de onde a gente está, com quem está, porque ter, o meu respeito, amor pelo seu pai, pela sua mãe, e um carinho especial que eu tenho por você, é para mim você vai ser a eterna Fernandinha, para uns uhum. a eterna tá? Ah, para mim é a Fernandinha, não tem jeito, desculpa ah, aí. Eu ah, que tudo muito feliz. Que tudo de bom, que as boas energias, que tudo quanto for o, o universo conspire a seu favor, que toda sinergia positiva alcance você, porque eu sei que a benção de Deus você já tem. A benção de Deus anda com você desde que você foi chamada pelo seu nome. Então não tenho uhum. dúvida nenhuma. Mas é necessário que a gente lembre que o mundo é feito pelas constelações, né? É quando chove, tem estrela, quando não chove, tem a nuvem. Então, que todo o universo conspire a seu favor. De você e dos seus, Para que você continue sendo essa bela alma, por incrível que pareça, dos uhum. ambulantes por aí, uma alma vivente. Sim. Deixar o um recadinho para os travadinhos da vida. <risos> Beleza, Fê? Muito obrigada, Cláudia. Adorei o papo. Muito obrigada pelo convite. Desculpa a enrolação, porque aqui é, é tudo muito louco. Minha vida é muito louca. Mas adorei. Muito obrigada. Na, nada a desculpar. Só não vou desculpar se você vem para o Japão e não me avisar. Aí eu vou acabar com pode aqui. deixar, que eu vou te mandar mensagem. assim que a viagem ficar pronta. Tá bom, então, querida. Deus tá te bom. abençoe, viu? Amém, obrigada. Bom descanso. abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. E assim, nós encerramos hoje com muita alegria. É, Para mim foi um, uma coisa fantástica, porque eu conheço a Fernanda desde criancinha, como ela relatou lá no começo. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a todos que estiveram comigo até esse presente momento. E eu espero contar com vocês uma próxima. Né? A, a descrição da Fernanda aqui, os canais de, é, é, da rede social dela vai estar tá no link da descrição, vocês podem acompanhar, divulguem o vídeo, propaguem, é, compartilhem, e podem ter certeza, é, a gente tem que aprender com humildade. Né? É, muita gente talvez não acreditava que um dia alguém tão simples poderia estar num lugar de tão tanto glamour. E ela provou que a, o glamour começa a ser de dentro, para que as outras coisas de fora tenham algum tipo de reconhecimento. Tá bom Parabéns, Fernanda Leme, parabéns, Edmar, parabéns, Marlene, para, parabéns para toda a família é, que nos deu esse presente, esse presente de Deus, chamada Fernanda Leme, a nossa sempre e querida e amada Fernandinha. Para o mundo, a Miss Brasil. Para nós, a Fernanda de Cristo. Um beijo no coração de todos e até uma próxima.